Bom dia, tudo bem? Como você está? Tudo jóia? Aqui as, fazendo os últimos acertos para verificar se o microfone está funcionando, se está tudo bem. Você pode me dar um oi aí agora no YouTube. Pode me dizer, por favor, se você está vendo o áudio, ouvindo o áudio perfeito chegando aí para você, tudo certinho. Se você puder fazer isso por mim, vai me ajudar bastante. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Leitura Compartilhada Oração do Dia. Eu me chamo Guilherme Bujac e sou grato a Deus por você estar aqui comigo me ajudando e ajudando também outras pessoas a manterem uma rotina de leitura bíblica e oração diária. Por isso... Eu preciso que você faça um gesto, um gesto magnífico, estrondoso, magnífico no sentido de poderoso. Dá um, ok, aí dá um like, <risos> compartilha, envia para outras pessoas este momento que nós estamos tendo aqui todos os dias. Ontem, dia 18, completamos 30 dias de... Ininterruptos. Olha, essa palavra saiu. De leitura bíblica, compartilhada e oração do dia. Foram 30 dias. Se você está comigo todos os dias, você completou 30 dias de oração diária. Olha que coisa linda, olha que coisa legal. Mantermos a rotina de oração. E você pode convidar outras pessoas para entrar também nesse ritmo e a vivenciar essa experiência da leitura bíblica diária. Eu estou usando a Bíblia 365, da Mundo Cristão, na versão NVT, nela você tem um texto do Antigo e do Novo Testamento, um salmo e um trecho do livro de provérbios. Aqui no Leitura Compartilhada nós estamos lendo livros, os livros e dos Evangelhos. Né? Nós vamos ler os livros do Novo Testamento primeiro, e depois leremos os livros do Antigo Testamento. Eu usei alguns materiais de apoio que estão nos links, da... estão... estão nos links quase que não sai na da descrição desse vídeo, caso você também queira usar. Se você não sabe, eu produzo e distribuo gratuitamente estudos bíblicos numa lista de WhatsApp. Se desejar receber, é só me mandar um oi no link que você também encontra na bio ou na descrição desse vídeo, ou se preferir, você pode entrar no nosso canal do Telegram, lá eu coloco todo o material que eu produzo. Até prefiro o Telegram porque você não fica refém, olha só, você não fica refém dos algoritmos. Você decide o que você quer ver, decide como quer ver, decide quando ver. Você não fica refém das notificações do YouTube, nem as notificações do Facebook, Twitter, Twitch ou qualquer outra rede social. O Telegram é um ótimo lugar, um ótimo depósito no, de busca para garimpar conteúdo. Te convido a ter uma conta no Telegram. Eu quero também te fazer um convite. Todos os sábados nós nos reunimos num pequeno grupo de estudo bíblico que se, re, se reúne pelo Zoom. Se você deseja participar, é só entrar no nosso grupo pelo meio do link que também está na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Sou missionário, estou na Espanha. E não só sou missionário, como também coopero com uma igreja aqui, uma igreja local. Sou membro do conselho de presbitérios dessa igreja. E, além de todas as coisas que você me vê fazendo aqui na internet, eu capacito e recapacito também missionários no campo transcultural. Estamos trabalhando com gente de Angola, gente de Moçambique, gente do Brasil. E, perdão, e também pessoas aqui que estão na Espanha. Se você deseja nos ajudar de alguma forma procurem. Se você deseja fazer uma oferta no valor do Pix, ou um valor qualquer valor pelo Pix, a descrição desse do Pix uf, Tá difícil hoje hein, Bujaque. Tá difícil hoje. Se você deseja fazer uma oferta de qualquer valor, o Pix está na descrição do vídeo ou você pode me procurar pelo direct. Ufa. Saiu. Bom dia. <risos> Bom dia para você que ainda levantou agora, bom dia, já amanheceu na fazendinha. Vamos lá, vamos à leitura do nosso texto agora? Vamos para a leitura do nosso texto. A leitura do nosso texto de hoje. Lucas capítulo 19, verso 28 ao verso 48. Lucas 19, 28 a 48. Você vê daí, eu vejo daqui, Lucas 19, 28 a 48. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfage, ou Betfagé, e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos. Vão aquele povoado distante? Ah, aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, virão amarrados ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. desamarrem no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito, e enquanto desamarravam, seus donos perguntavam, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Glórias a Deus. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, Mestre, vergonha alheia, né? Repreenda seus seguidores por fazerem essas coisas. Eles, porém, ele, porém, respondeu, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que os seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e arrodearão e apertarão o um cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixaram pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo, as escrituras declaram, meu templo será casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei, Contudo, não conseguiam pensar no modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Ouviam atentamente tudo aquilo que Jesus dizia. Hoje, no Leitura Compartilhada, três quadros importantes para destacar na leitura de hoje: o primeiro quadro, o canto, o segundo quadro, o choro, e o terceiro quadro, a ira. O canto, o choro e a ira. Jesus está indo para Jerusalém e, assim como na tradição profética, ele prepara um, uma entrada dramática. E, para essa entrada dramática, ele, ele escolhe a entrada que o profeta Zacarias havia dito sobre ele. Está lá em Zacarias 9:9: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, bendito é o rei, que vem em nome do Senhor, paz nos céus no céu, e glória nas maiores alturas. Essa entrada deveria ser assim poderosa, poderosa, por quê? Não só poderosa, grandiosa, porque tudo na história, tudo na história, desde Gênesis capítulo 3, caminha para esse desfecho. É o desfecho da nossa libertação, é o desfecho da nossa conquista, é o desfecho da vitória sobre a morte. Governos, reinos e líderes, pessoas comuns que foram usadas dentro do cronograma, dentro do desenho desse drama, dessa teia dramática de Deus para este momento. Tudo na história foi construído para chegar neste momento, meu irmão, minha irmã. O sacrifício de Jesus nos trouxe paz e verdade e vitória sobre a morte. Creia em nome de Jesus. O segundo quadro é o choro. Jesus avisa, avista aliás, Jerusalém e o seu coração é tomado por uma dor. Ele chora porque Jerusalém é a cidade que mata os seus profetas que se prostitui, que se rebela e que é contra Deus. É a cidade que Deus tem carinho, é a cidade que Deus ama, é a cidade que Deus traz dentro do seu coração. Mas é uma cidade que se rebela e se curva a outros deuses e está cega. Jesus chora porque ele sabe que ela será tomada por, está tomada por uma cegueira que lhe impede de ver a paz e ela não cumpre a sua vocação. Porque Jerusalém é a cidade da paz. Que coisa. É a cidade que se rebela e se revolta contra Deus. Ele chora porque o juízo sobre ela está próximo. A história conta que em 70 depois de Cristo, ela foi destruída de forma que se podia passar um arado de uma ponta à outra da cidade. Bom, se você chegou aqui até, se você chegou até agora, Aqui comigo, eu gostaria de te pedir uma gentileza. Você poderia, por favor, se inscrever? <risos> 50% das pessoas que assistem este vídeo não são assinantes. Então, é muito provável que você não seja um assinante deste canal. Não custa nada você assinar. Assina e aperta o sininho, a campanha, porque vai a notificação para o seu e-mail dizendo que, ó, oh, o Burja tá orando agora, o Burja tá lendo a Bíblia, se junta com ele nessa, nessa rotina de leitura da Bíblia. E, se você chegou até aqui também, por favor, aperta o ok, tá bom? O, o joinha. Assim, assim, é, assim. <risos> Valeu. Valeu, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, se você fez isso. E o terceiro quadro, o último quadro, é o Chicote Meio siglo era a taxa anual de que cada homem, era homem adulto, era responsável por levar para o templo. Acontece que tinham muitas moedas que eram corrente ali, moedas que estavam circulando em Jerusalém, mas tinha que ser meio ciclo, então, se... então o que acontecia? Quando chegava ali no, na, no átrio do templo, tinha os cambistas que faziam um câmbio, né? trocavam as moedas correntes ali pela moeda do templo para você pagar a taxa. Mas, como a usura humana é uma coisa que permanece entre nós desde quando foi inventada a moeda, é... e assim como funciona, né? guarda-chuva fica mais caro um dia de chuva, eles cobravam uma taxa exorbitante, impedindo que pessoas mais pobres pudessem cumprir o voto, cumprir a sua obrigação religiosa ali em Jerusalém. Então, ficava limitava o acesso do templo, o acesso ao perdão de Deus pelo sacrifício, que deveria ser feito de forma anual, e pagar essa taxa ao templo criava uma casta superior e uma casta inferior. Por quê? Porque o sistema econômico estabelecido ali, o livre mercado, a tal da mão invisível do mercado, fazia com que a taxa de câmbio subia e os mais pobres ficavam comprometidos ou comprometiam, inclusive, suas rendas. Havia também um comércio de animais locais que eram é, oferecidos em sacrifício. Existia, existe, né? Existia o, o rito que é preciso verificar se o animal estava em, em condições de fazer isso e havia um mercado autorizado que Anás, né? um, dos, um dos sacerdotes possuía na época esse controle, tinha ali o seu negócio onde ele vendia peças garantidas para o sacrifício o que é, tornava inflacionava o valor do, do animal então se você chegava para comprar com um dólar, colocar aqui um dólar ou um euro, infracionava para 15, 16, 17 dólares, 17 euros. Então imagina só a dificuldade que era para uma família chegar ali e comprar o, o animal. Então criava uma casta que tinha condições de fazer isso com tranquilidade e uma casta que tinha que comprometer toda a sua renda praticamente para poder cumprir esse ritual. Por isso a capa desse vídeo é Pequenas igre... Pequenos Negócios. É Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Porque é isso. <risos> eu fico muito triste em dizer isso que eu estou dizendo aqui agora, mas é a verdade: nós, nós, assistimos... nós assistimos que a igreja virou um saco sem fundo de arrecadação. Eu tenho um estudo bíblico, se você quiser, sobre dinheiro, em que a minha proposta é uma proposta que trabalha de forma um pouco mais bíblica, se não toda, pelo menos um pouco mais bíblica, no quesito orçamento da igreja. Tem igrejas que tratam seus pastores de forma muito nabalesca. Há outras que esquecem, mas alguns vivem como diretores de empresas multinacionais ou até mais, ou CEOs de grandes empresas, e a comunidade toda sendo sufocada. E pastores, às vezes, que fazem parte do mesmo grupo, ganhando, ganhando 12, 13 vezes menos do que ganham titular. Isso não está certo. Desculpa, irmão. Desculpa, minha irmã. Mas isso não está certo. A igreja não é um negócio. A igreja não é um banco. A igreja não é, não é um negócio que deve ser tratado com, com a frieza... Que exige mamon para se tratar do dinheiro. Não, está errado. Desculpa, está errado. A igreja não é lugar para isso. A igreja não é para sacrificar a vida das pessoas. O rei, o bendito rei que vem em nome do Senhor Jesus, vem sentado no jumentinho, mas alguém pode gritar: Mas é o um jumentinho zero quilômetro. Não, não, não, não, não, não, não. Não é assim. Não deve ser assim. Isso está errado. Isso está errado. A comunidade de fé não é lugar para enriquecer líderes e nem enriquecer pessoas. Pastor Rico só é, só, só é aceito, só aceito isso na minha cabeça, desculpa. Pastor Rico só aceita na minha cabeça se isso for o sobrenome ou o nome dele. Pastor Eduardo Rico, Pastor Fernandes Rico, só se for o sobrenome, porque Pastor Rico é uma incongruência, isso não está certo. Não tem como um pastor um líder... Ah, mas digo o trabalhador do seu salário, meu irmão, não confundam as coisas. Uma coisa você se, você enriquecer com a fé e com a extorsão do salário do, do dinheiro da vida de viúvas, de viúvos, de pessoas assalariadas, de aposentados, de profissionais liberais. A outra coisa, a outra coisa. É você sustentar a sua família dentro de um padrão digno. Isso ninguém está dizendo aqui que o pastor tem que fazer voto de pobreza. Pelo amor de Deus. Eu, não, eu quero acabar, acabar com a pobreza no mundo. Se eu puder colocar meu nome na lista para acabar, acabar com a pobreza no mundo, eu coloco meu nome na lista. Eu não estou pedindo para fazer voto de pobreza porque eu não sou franciscano. Eu não sou franciscano. Eu não vou fazer isso. Mas em nome de Jesus em nome de Jesus. Não é possível que pastores se tornem ricos a partir, a partir da oferta de irmãos. Ele é digno de receber, a pastora é digna de receber, mas não é digno de ficar rico com isso, está errado. Me desculpa, se você faz parte de uma comunidade que leva as primícias para seu pastor, você está errando, irmão. Você tá errado. pastor não tem que receber primícias. Pastor não tem que ser. Não tem, você não tem que ofertar nada na vida dele. É, no sentido de ele é, é um carro. Um, por favor, isso tá errado. Desculpa. Perdão. Mas tá errado. Com tanta gente miserável dentro do nosso meio, com nosso. dentro do nosso grupo, isso não tá certo. Eu fico triste, porque. Boa. boa parte da discussão que se faz aqui em relação a voltar ou não os cultos presenciais, é porque o culto presencial é importante. Aí alguém vai dizer, não, mas a igreja ela tem um sistema de arrecadação, é, arrecadação online. Não, irmão, isso aí é para os fiéis. O fiel ele não precisa do culto. Só que o fiel, em qualquer comunidade, não é mais do que 25% do grupo que está ali dentro. Então, num grupo de 100 pessoas que frequentam a comunidade de 100 pessoas é, adultas e trabalhadoras que podem dizimar, apenas 25, no máximo 30% são fiéis todos os meses. E qualquer líder de congregação pode confirmar isso que eu estou falando aqui agora. O cara que tem uma, uma, uma entrada de uma congregação com mais de 40% de fidelidade, levanta a mão para o céu, você é um felizado. De todos os meses, assim, mês a mês, você pode contar ali com 30%, 35%, é isso o máximo. O restante não, então precisa do culto. Por que eu preciso do culto? Porque eu preciso constranger, eu preciso colocar a musiquinha no fundo, eu preciso colocar o pastor puxador de oferta. Precisa. É um negócio. Mas vamos orar. Vamos falar com o Senhor Jesus, porque hoje eu falei muito. Vamos falar com o Senhor Jesus. Querido Jesus, querido Jesus, nós te amamos muito. Me perdoa. Me perdoa se me excedi hoje. Mas... A tua casa é casa de oração. Quando a gente constrange um irmão uma irmã a não participar, por exemplo, do jantar de Natal, a gente repete as mesmas cenas que aconteciam no templo. Quando a gente impede que um irmão vá a um congresso, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente impede que um irmão faça um curso de aperfeiçoamento, a gente também está fazendo a mesma coisa. Quando a gente vende cursos muito caros... <risos> Que acaba atingindo um público X ou AA, né? A gente faz igual essas pessoas estavam fazendo ali, Jesus. A mesma coisa, a gente tá fazendo a mesma coisa. Perdoa, gente. Perdoa quando a gente faz esses encontros de casais. Ah, vamos fazer no motel cinco estrelas e aí a inscrição do casal são três meses de aluguel. Ou você paga o aluguel vai no congresso e aí sempre tem uma alma bondosa que fala vai vender cachorro quente irmão aí você vai lá vai vender o cachorro quente o oh, Jesus tem perdão por isso vai lá vender o cachorro quente e aí compra o material termina o culto em vez de comprar o cachorro quente do irmão o pessoal vai no McDonald's vai no Burger King no Bob's e o irmão lá fica lá com <risos> 30 cachorro quente sem vender. Fazer o que com essa salsicha durante a semana? Mas aí, iniciativa. Vamos lá, é isso aí. Tem que ser por mérito, não pode ser por graça. Oh, Jesus, nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa quando nós estipulamos valores que excluem irmãos. Mas pior ainda, Senhor, é quando... Pastores do rebanho de Jesus estão ricos, ganhando fortunas com a fé alheia. Sentam em tronos o sapato, Pai, que ele está usando. O sapato que ele está usando são quatro mensalidades do pastor auxiliar dele quatro mensalidades da escola, do filho e do pastor isso não está certo esse sistema de castas que nós criamos por conta do dinheiro dentro da comunidade de fé, isso é diabólico lutamos tanto estamos lutando tanto por medo de algumas coisas entrarem na nossa comunidade e o diabo está fazendo a festa com a carteira e as planilhas de Excel das igrejas. <risos> oh Jesus, tenha misericórdia. Senhor, eu peço pelos enfermos, peço por aqueles que estão passando pelo luto. O Senhor sabe o que é o luto, o Senhor experimentou o luto. O Senhor perdeu um filho, o Senhor trouxe a, ele a vida. Mas ele teve que experimentar a morte, o Senhor viu ele sentindo o gosto da morte, da solidão da morte. Deus, tem misericórdia. Ô oh, Pai, eu peço por todos aqueles que estão agora em luto. Peço pelos que estão desempregados, pelos que estão passando por dificuldade financeira. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse é o nosso Leitura Compartilhada. De hoje, que o senhor possa te abençoar. Não saia sem deixar o seu like, não saia sem deixar o seu comentário, não saia sem se inscrever. 50% das pessoas que assistem o um canal não são assinantes. Então eu gostaria muito que você assinasse o canal, que é muito provável que você não tenha assinado ainda. Um grande abraço e a gente se vê amanhã, se o senhor nos permitir. Um abraço.